De todos os filhos de Finwë, ele é com justiça considerado o mais renomado, pois seu valor era como um fogo e, no entanto, tão firme quanto as colinas de pedra. Sábio era ele e hábil em voz e mão. Verdade e justiça ele amava e tinha boa vontade para todos, elfos e homens, odiando apenas Morgoth. Ele não buscou para si próprio glória ou honra, e morte foi sua recompensa.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 Áredhel e Argon. Alguns desses nomes não aparecem no Silmarillion publicado, apenas em A História da Terra-média. Como era característica geral dos Noldor, Fingon tinha os cabelos escuros. Sua habilidade em combate era tão notável que seu primo Maithros lhe chamava de O Valente. Fingon era destemido, ardente de coração, e não desistia de uma tarefa até que estivesse concluída, ainda que tivesse um fim amargo nasceu em Tirion nos Anos das Árvores. O nome Fingon é derivado de seu nome paterno em Quenya, Findecano, que significa algo como herói de cabelo. O elemento Finde é de cabelo, porém é também um eco de seu avô Finwe. Lá no volume 12 de A História da Terra-média, é dito que Fingon usava seus longos cabelos escuros com tranças douradas. Quando Morgoth destruiu as duas árvores, roubou a Silmarils e Fëanor fez seu juramento, Fingon se comoveu com as palavras do tio, embora pouco o amasse. Assim como sua prima Galadriel, ele ansiava pelas vastas terras da Terra-média e queria fazer seu próprio reino. Embora Fingolfin estivesse relutante em partir, ele foi por causa do amor a seu povo que estava instigado e também por causa de seus filhos, Fingon e Turgon. No fratricídio de Alqualondë, sobre o qual falamos tudo lá no TT número 157, Fingon liderava a maior hoste e seu povo socorreu Fëanor na batalha. Quando Fëanor e seu povo atravessaram o mar com os navios dos Teleri, Maedhros, que fora grande amigo de Fingon, perguntou quem seria trazido primeiro dos que ficaram do outro lado e se seria Fingon. Mas Fëanor, em sua insanidade, abandonou seus parentes e mandou queimar os navios dos Teleri em losgar A rixa entre os próprios Noldor se agravou, tanto que Fingolfin teve que acampar na margem oposta do lago Mithrin, a que estava o povo de Feanor. Mas Fingon resolveu agir para restaurar a paz entre as casas dos Noldor. O solo do norte tremia com as forjas de Morgoth, e Fingon precisava fazer logo alguma coisa antes que o inimigo resolvesse iniciar a guerra. Como a Inês mostrou lá no TT número 378, sobre Maedhros, este tinha sido capturado por Morgoth. Fingon então partiu sozinho para Thangorodrim, a fim de resgatar seu primo. Essa história já foi muito bem representada lá no TT Audiodrama número 15, então não deixem de conferir lá. Fingon pegou sua harpa e começou a cantar. Maedhros respondeu de longe, mas ele estava inalcançável. Por isso Maedhros lhe pediu que o sacrificasse com uma flecha. Antes de disparar seu arco, Fingon fez uma prece a Manwë, que ele desse alguma misericórdia aos Noldor. Prontamente, Thorondor, rei das águias, apareceu. Deteve Fingon e o levou até onde estava Maedhros. Fingon não conseguiu soltar sua mão do grilhão que o ligava à pedra, então a solução foi fazer um corte abaixo do pulso. Thorondor os carregou de volta a Mithrim. Por aquele feito, Fingon ganhou renome e foi louvado pelos Noldor. O ódio entre as casas de Fëanor e Fingolfin se amenizou. Como vimos lá no TT número 433, sobre a Batalha Gloriosa, quase 100 anos após Dagor Aglareb, Morgoth resolveu testar as forças de Fingolfin e atacou pelo oeste. Mas Fingon se abateu sobre os orcs e os empurrou para o mar. No mesmo vídeo que eu acabei de citar, vimos que Glaurung, ainda jovem, saiu de Angband e desceu por Ardgalen. Fingon, príncipe de Hithlum, cavalgou com um grupo de arqueiros até ele e o cercaram. Glaurung não tinha sua couraça completamente formada ainda, sentiu os dados dos Noldor e acabou fugindo de volta para Angband. Como já vimos no TT 321 sobre Beleriand e as Terras do Norte, Fingolfin e Fingon regiam Hithlum, e moravam na fortaleza de Barad-Eithel, na nascente do rio Sirion, nas encostas de ered Mas a maior parte de seu povo habitava em Mithrim. dor -lomin era território de Fingon até ser concedida a Hathor como um feudo, como relatamos lá no TT número 455, sobre Hithlum. Inclusive, o elmo de dragão de dor -lomin foi dado por Fingon a Hador e passou a ser herança de sua casa. O elmo tinha sido dado por Maedrus a seu primo e amigo Fingon. Mas a história completa desse artefato vocês podem conferir lá no TT número 72. Fingon possuía uma cavalaria que estava constantemente vigiando o Ardgalen. Eles chegavam mesmo a ir até próximo das Thangorodrim. Aqueles cavalos eram descendentes dos cavalos que trouxeram de Valinor e tinham sido dados por Maedros em reparação pelas perdas no Helcaraxir. Fingolfin era o Alto Rei dos Noldor, e logo depois dele vinha a autoridade de Fingon. É dito que seu povo era o mais pertinaz e valente, o mais temido pelos Orcs e odiado por Morgoth. Vai ter um vídeo próprio aqui no canal sobre Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina porém ela é importante para o vídeo de hoje. Adianto apenas que as hostes de Hithlum sofreram enormes perdas e tiveram que se retrair para suas fortalezas. As forças de Fingolfin foram separadas, e o Alto Rei acabou por ir desafiar Morgoth às portas de Angband em combate singular. Para saber todos os detalhes, vejam o TT número 163, sobre Fingolfin. Fingon assumiu então como rei dos Noldor. No Silmarillion publicado, é dito que seu filho, Erenion Gil-galad, foi enviado para os portos. No entanto, como já vimos antes aqui no TT, Gil-galad como filho de Fingon foi apenas uma breve ideia que Tolkien teve. Christopher Tolkien reconheceu depois que não deveria ter colocado Fingon como pai de Gil-galad, pois a última posição de Tolkien é que ele era filho de Orodreth. Em 462 da Primeira Era, Morgoth enfiou uma força de orcs para atacar Hithlum. Galdor, filho de Hador, morreu defendendo Aethel Sirion, e seu filho Húrin assumiu o Senhorio de dor -lomin. Na mesma contenda, Fingon teria sucumbido no oeste se não fosse a ajuda dos Falathrim de Círdan, que vieram em seu auxílio através do mar. A Nirnath Arnoedjad também é importante para o conteúdo de hoje, mas vai ter um vídeo próprio aqui. Para hoje, basta dizer que no quarto dia de batalha, Fingon havia encontrado seu irmão Turgon em Anfalglis.